Ô, oh, oh, oh, Mai, qual que é o ponto, os requisitos hoje que vocês estão usando para eleger os sellers e aparecer o painel? É, como é que tá sendo esses requisitos hoje? De seller não assistido. Não assistido, gente, é quem não tem um assessor lá dentro, tá? Só para ficar uhum. claro, quem não é, que é account, assessor, cada um chama de um jeito, um colega, um amigo, um parceiro, o que for, lá dentro da B2W tomando conta da, da conta. Isso aí. Vamos lá. Então, assim, primeiro... Tem que estar na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Ou se você é um lojista que está entrando agora na plataforma, você cadastrou hoje, tá? Já vai aparecer na hora que você for fazer a configuração de frete, aparece para você fazer essa... Dizer eu quero fazer parte do Entrega na Vizinhança, independente da região. Então, vamos lá. Para quem está entrando agora na plataforma, se cadastrando agora no B2A Marketplace... Está liberado para você far... dizer que quer participar da entrega na vizinhança. Se você já está vendendo com o b 2 Marketplace e está nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, vai aparecer um banner para você lá na... na home, no Dash, do portal parceiro, dizendo assim: entrega na vizinhança. Inclusive, no seu vídeo aparece lá, é verdinho, assim, mó. Sim. Chama a atenção. É verde, é o único banner verde que a gente tem ali. Então. Tendo o banner ali, o que que acontece? Você vai passar por uma, um crivo nosso aqui, uma avaliação nossa, de que, um, você tem que ter itens do dia a dia. Então, farmácia, limpeza, brinquedos, esporte. Pô, mas eu vendo móveis. Móveis não cabem numa bag de motoqueiro. Então, por enquanto, móveis, itens que são maiores ou que são itens que não são de consumo diário... Né, eles não estão entrando ainda nessa nessa modalidade então depois de você fazer parte desse tipo de item de dia a dia que a gente chama então quer é um mouse coisas, coisas como é que eu vou dizer coisas que você pensa em comprar na hora que você precisa na hora né pilha coisas assim uh, depois disso passa por um crivo de isso vai caber numa bag de motoqueiro porque se não couber na bag não tem como a gente transportar também. Então, precisa caber na bag. Essa é o segundo, a segunda validação que a gente faz. terceira validação que a gente faz é, hoje, a navegação naquele lugar, de compra e receba hoje, naquele destaque, ele é a navegação por loja. Então, no final, o cliente vai chegar na sua loja. Como é que seria a experiência do cliente de chegar na sua loja e ter um item só? Então, a gente está fazendo aí uma validação de você ter pelo menos 20 a 25 itens ativos com a gente, para aparecer na navegação por loja. Então, se você tem item do dia a dia que cabe em bag, tem cinco itens só, a gente pede para você, só mais item que a gente libera. Tá, tá bom, então, show. É e pessoal, lembrando que esse é, isso que eu ia falar, lembrando que esse é uma primeira ativação, né? Pode não parecer complexo, mas esse era um serviço que estava pronto para funcionar para as lojas americanas. E aí, simplesmente, eles abrem para um caminhão de celas. E aí existem várias particularidades que não estão sob o controle é, é, do Marketplace. Então é, é um pouquinho complexo, mas assim, tem o pessoal falando que acha que demora para o interior. Cara, conhecendo o Valmir, qualquer dia, gente, qualquer dia a gente tem que marcar um churrasco do Valmir. E o Valmir vai ser o cara que vai sentar lá... Para falar, ele é muito massa, cara. Vocês têm que conhecer, tá? E ele é o que, que é o Valmir? Aí ele é diretor da de tecnologia, de... deve ser tecnologia. de umas cinco coisas. Ele né? é do tecnologia. Né? Então, tecnologia do marketplace, e esse cara é fantástico. Então, com certeza, é... galera, não vai demorar. As paradas acontecem muito rápido. É... o b 2 Marketplace, tem como cultura isso: ser rápido. Tanto uhum. que foi um marketplace que lá atrás deu muito certo, porque sempre foi rápido. O produto sobe rápido, você vende rápido, ele erra rápido, ele acerta rápido. É, então, isso é um ponto positivo, tá? Não tô puxando sardinha, é o que eu falo todo dia já mesmo. Então, uhum. não é porque a mãe tá aí, mas... É, é isso para ver se eu ganho a mochila da AMI e tal, a bag. Ah, tá. Ó, a bag seria legal, cara. Vocês é bag... podiam mandar uma bag... É isso, vocês podiam mandar uma bag, cara. Tranquilo, eu gravava tranquilão, velho. Cadu, uhum. ia ficar massa aí. Pode mandar, gente. <risos> Vou falar pra galera aqui. Isso, fala pra eles que o correio tá funcionando, é tranquilo, é só mandar de correio, tá tudo certo.